Na última quinta-feira, dia 27 de setembro, a equipe do Ronda do Quarteirão foi chamada para resolver um caso de briga de casal. Mas ao chegar ao local, aguarda um espancamento. Uma mulher foi agredida pelo marido e aparentemente sem motivos. A polícia fez várias buscas na região para tentar achar o agressor. A viatura do Ronda do Quarteirão 1294, composta pela equipe dos soldados Castro, Capriano e Denis, tiveram dificuldade para encontrá-lo. Depois de muita procura, finalmente os policiais conseguiram encontrar o agressor e o levaram imediatamente para a delegacia, pois corria o risco de ser linchado pela população. A a denúncia telefone da via viatura. Chegando no local, a gente averigou que a, que a vítima se encontrava muito mal, tendo sido espancada pelo seu marido, de nome Carlos Ramos, morto, 31 anos, aonde o mesmo pegou e ficou escondido dentro da sua própria residência, né? pensando que a composição formada em Fernando Crescente, Adriano, ISD Castro não ia entrar dentro da mesa, né? Quando entramos na, na, dentro da residência, o mesmo se encontrava deitado na rede, aparentemente embriagado, usado em drogas, até onde o mesmo foi conduzido à delegacia metropolitana de Trairi e, e aguardar os, os devidos procedimentos aí. Opa, o